Eu não dirá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 A palavra de Deus. Não bastou para. Simão Pedro. Pescador. De longos anos. Com técnica. Conhecimento. Do, do mar. Do lago de Genezaré na verdade. Tido como mar. Para eles na Sagrada Escritura. Não bastou. Toda esta sabedoria. Que foi obtida pela experiência. Era preciso abrir-se. A sabedoria de Deus para que Houvesse uma pesca milagrosa Ou seja, para que a graça de Deus Acontecesse abundantemente em sua vida Vemos que a palavra está em consonância Tanto aquela que ouvimos na primeira leitura Quanto aquela que é o próprio Cristo Que nos fala no Evangelho A sabedoria verdadeira Está em Cristo Jesus E nós vemos isso expressamente Nesta cena em que Simão Pedro Depois de uma noite cansativa, sem nada a pescar Ouve a palavra de Deus E ele bem sabia que naturalmente Não sairia peixe dali Mas em atenção à tua palavra ele diz Eu vou lançar as redes é por causa da tua palavra. E nesse momento ele se abre à sabedoria divina. Ouvir a palavra de Deus é o primeiro passo. Internalizar aquilo que Deus nos diz. E assim transformar isso em atitudes. É o que Pedro faz e o que nós também somos chamados a fazer. E nós vemos que depois de ouvir a palavra... Vem sempre uma lição de casa, não é? Jesus nos chama a prática, a exercitar. Avance para águas mais profundas e Jesus vai dando mais orientações ainda. E é chegada a hora de Pedro lançar as redes agora do outro lado. E nós vemos o resultado desta confiança dele em Deus, a providência do Senhor que se mostra através daquela pesca milagrosa, abundante. O mesmo Senhor que nos convida a ouvi-lo, também nos impele a agir, como nós vimos que Ele fez com Pedro e com a sua igreja. É daquela barca, a barca de Pedro, aquele que se tornaria o primeiro Papa, que Jesus fala... E é desta barca, a própria igreja, que o Senhor continua a nos falar nos tempos de hoje. E Ele quer alcançar a muitos, quer que as redes se estendam, que a evangelização realmente possa alcançar os corações. E como diz o Papa Francisco, as periferias geográficas e também existenciais, ou seja, é preciso ir à realidade das pessoas esta palavra chegue, ecoe através daqueles que vencem o medo, daqueles que ouvem ao Senhor e daqueles que também passam a ser a sua voz como pregadores, testemunhas suas, que somos nós, os seus seguidores, anunciadores desta palavra, dela bebemos e ela queremos comunicar porque é o próprio Cristo que nós estamos difundindo, transmitindo. Cristo, palavra, Cristo vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.